Como é que é, meus putos do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Temos mais uma turbaça para apresentar. E segundo os homens da Max Speeding Roads, isto não é uma turbaça qualquer. Isto é, nem mais nem menos, dos turbos mais vendidos por os homens para a Europa. Agora, será que eles de origem são fracos? Será que a malta anda a carregar tanto estes carros que os turbos acabam por partir e depois a malta tem que substituir? Será que, como eu digo, a malta manda vir estes turbos reforça-os logo antes de os montar guarda-os da origem bem guardadinhos e para partir parte um destes já reforçado não sei, o que é certo é que os homens disseram que este turbo é dos mais vendidos para a Europa e que turbo é este? bem, segundo o que os homens informam este turbo equipa todos uh, os motores 2000 uh, dos Golf 5, dos EOS, uh, os A3 do ano 2006-2007, os TT também de 2009, aqui uh, os Passat 2000 a gasolina, os Jetta, que a gente aqui não usa o Jetta, é o Bora. Resumindo, tudo o que é motores com o código BPI, BPI, peço um banco, <risos> usam este, esta turbaça, e, mais uma vez repito, segundo eles, sai assim ó oh, sai assim sai assim mas sem mais conversa x não na mão vamos lá mostrar o turbo à malta é? a ver o que é que isto o que é que isto canta tem que me levantar que este está, está muito alto aí vem ele temos o turbo temos as juntas para que não se percam este turbo é de referência K03 Agora, como eu estava a dizer, os turbos da Max Spinning Rods vêm sempre com a respectiva junta. Esta é a junta do coletor de escape e esta é a junta que vai ser para o downpipe. Se não estou em erro, é isso. Está aqui o saco já roto, mas a junta aparentemente está à maneira. Traz aqui mais umas juntas pequeninas. Sinceramente, não sei para o que é que é. Agora vamos lá ver a turbace. Vou rasgar isso, pá, peço desculpa, devia ter. devia tirar aqui a abraçadeira, mas assim é mais, é mais rápido e rasga-se aqui o plástico. E já temos aqui a turbaça fora. Aqui está. Digo-vos já, digo-vos já, pelo menos em peso. Oh, é dos turbos mais pesados que eu já já tive aqui, eu até vou fazer uma coisa vou trocar o meu mic para este lado, ok para colocar aqui assim o turbo para colocar aqui em cima deste tapete da Proces que assim não me arrisca a minha mesa, malta olhem só para esta <risos> como é que os carros não andam de andar de origem já para caraças? vem aqui todo bem protegido com as respectivas tampinhas, vou tirar esta e vou tirar esta para a malta ver. Olha aqui a turbaça. O turbo acompanha com o coletor de, de escape. Não é só por exemplo, eu tenho turbos como vocês veem que é só mesmo o turbo. Este vem logo agarrado com o coletor de escape. É só por aqui o respectivo downpipe. Resumindo, é chegar e montar, my friends. É chegar e montar. Tu se tens um motor destes, como é que era? BPI, se não me engano, exatamente. BPY, não é BPI, é BPI. E queres carregá-lo, já sabes, tens a opção na Max Spinning Rods, mandar vir este turbo, e brindar logo, por aqui e fazer logo as modificações, abrir admissões e coisas, essas coisas todas que vocês sabem. E guardas o teu de origem. Este turbo custa 321 libras, mais coisa menos coisa, o euro e tal, coisa de pica -pau, uh, e pica-pau. E... Normalmente chega entre três semanas, normalmente duas, três, três semanas é o prazo deles de entrega. O turbo, como sempre, vem todo, vou vos tentar mostrar aqui se calhar, vem todo marcado, ok? Para que vocês não possam mexer, para não perder a garantia, mas qual a garantia? A gente recebe e mete logo brita de meia-noite e que se lixa garantia, porque garantia turbo está a está. Ainda por cima é estes lá vindos da China só o que a gente paga em devolver e vir, hum, não compensa. Para mim, para mim, o turbo, os turbos por este preço de 300 e poucos euros, a gente quando tem que devolver, é, paga quase tanto de portes como do valor do turbo. Portanto, na minha opinião, isto é na minha opinião, ah, lembrando, o canal, ah, o canal é do Euro, o Euro às vezes dá umas opiniões assim maradas, mas na minha opinião é chegar, abrir, reforçar, e Brita de meia-noite, tanto reforçado, ele já aguenta a carga. Se for só para reposição, chegas e montas tudo tranquilo. Se for para gerar, eu já disse em vários vídeos, não aconselho estes turbos para receberes, dar ginja. Eu não consigo que eles desmontam-se logo. Eu não aconselho. Se és arriscar, é por tua conta e risco. Na minha opinião, é receberes isto, reforçares e aí sim podes dar ginja de no noite Malta, eu vou deixar na descrição o link deste turbo. Lembrando é para todos os motores BPY2000 do Golf GTI, do Els, do Passat, etc, dos A3. Se tens um destes e precisas de mudar o turbo, se já está a sebiar a fazer o chamado fantasmíaca, uuuh, considera, considera uma opção barata, reforçada, fica joia. Vai, fica em mãe, na descrição vai estar o link do turbo, o link das minhas redes sociais, tudo o que precisas saber sobre mim, sobre como me contactar, está tudo na descrição. Fica bem, um grande abraço. E um grande gajo! Pois é, malta, eu já tinha acabado de, de filmar, de vos mostrar aqui o unboxing. Quando olhei para aqui eu lembrei-me, tenho aqui o um downpipe! Pois é, vamos lá pôr aqui o turbozinho assim para vos tentar mostrar. Já tenho turbaça e downpipe. Só me falta um golf 5 de Vai malta, gás!